Criámos, digamos, procurámos a receita, encontramos a receita, então, temos mais um ou dois ingredientes nossos, não é? E, e nasceu o Cais Novo. pastel de Cais Novo, com o formato do barco, porquê? O Cais é onde o barco para, onde o barco, daí que o Cais Novo. pastel de feijão, onde leva feijão, leva ovo, leva mel, leva couve. O minho, normalmente, usa-se muito a coube galega, e, para além dos que estavam, ingredientes da nossa região mesmo, não é? Que é a questão do mel, a questão da coube galega, chila, não é? Porque nós usamos muito, muita chila aqui nesta zona. Aquilo, é, a base é uma massa folhada, uh, que tem, normalmente faz-se faz e não pode ser feito no mesmo dia, porque senão a massa fica, puxa, não é? A massa folhada, ou ir para o forno, puxa, levanta e ao, ao cozer, vai acabar por deitar a calda fora, então tem que descansar. E, com um cafezinho, um cafezinho, um chazinho, não digo uma cerveja porque isso já é mal, mas o cafezinho, ou o um pinguinho, ou... acompanha bem o pastel.